Fala, galerinha do Mundo Steel Frame! Tudo bem com vocês? Helena aqui, da Mundo Gesso. Tô aqui mostrando pra vocês. Olha que legal a nossa casa! Vou explicar pra vocês um pouquinho o que, que a gente tá fazendo aqui e o que, que evoluiu, tá? Nesses dias, vamos lá, vamos dar uma olhada? Música verem aqui. A gente tá usando a telha Top Comfort, tá? Da Brasilite. Ela é uma telha de fibrocimento, só que especial. Ela tem alto desempenho térmico, ela é branquinha, já bonitinha, vocês estão vendo? Aqui também é mas é porque o pessoal tá cortando. Mas de longe até, né? Não dá pra ver, fica super bonita. E vai chovendo, vai lavando também e etc. Ela dá pra pintar. Eu vou pintar depois ela O que, é que vocês acham? Eu tô pensando em pintar de tijolo. Vocês me dão a opinião depois do que eu pinto? Vou ficar muito tradicional. Legal também vocês verem, tá? O pessoal aqui, ó, botou o foil de alumínio, vocês estão vendo? foil de alumínio você tem que tomar cuidado, que você tem que ter o recobrimento entre as camadas, tá? O foil de alumínio, ele também tem alto desempenho térmico e ele ajuda muito pra você isolar de chuva, tá? Isso é importante. Então eu gosto muito de usar o foil nos meus telhados. Tipo assim, ele não custa caro, ele não custa barato, assim acho que é 10 quilos ao metro quadrado, alguma coisa assim, que você paga mais. E ele te dá alto desempenho térmico e ajuda, principalmente, sabe pra quê? Goteira, você não ter problema de filtração. A ideia dele é ser térmico. Mas, como vocês podem ver, ele acaba sendo dois em um. Acaba ajudando muito em problema de filtração. Você erra... O furo da telha normal, pode acontecer, tá? E aí você tem que consertar com o então você esquece. E aí tem o foil embaixo pra ajudar. A parte do recobrimento é muito importante, eu vou mostrar de dentro da casa pra vocês. O pessoal começa a cortar. Interessante mostrar aqui, olha só. Quando vocês forem cortar, tá? Vocês têm que usar luva, óculos de proteção e máscara. Porque sai bastante poeirinha, tá? Tá vendo ali, ó, voando? É normal. Tá? Ah, não é tóxica, o pessoal não tem amianto não tem nada, pelo amor de Deus, gente, não fala besteira não, tá? É só porque não é bom ficar respirando poeira, então já que solta a poeirinha e não tem como, a gente fica mais carabinatinho. Então, ó, aqui, ó, nosso telhado por debaixo, vocês podem ver que ele não é com tesoura, ele é com painel deitado. E a gente tem esses piquetes daqui, tá certo? que ajudam na estruturação do telhado. Aqui a gente tem a nossa laje, que eu vou fazer um vídeo especial só pra mostrar a forma pra vocês. Então, pessoal, olha só que legal como é que tá o foil por debaixo. Legal, né? Tá vendo? Ele tinha todo refletivo, mas legal, ele tem desempenho térmico. E vocês estão vendo aqui ó, as camadas de recobrimento? O que, que eu acho bacana é que eu vou deixar de detalhe para vocês, tá? Se por acaso você furar uh, o foil, acontecer algum acidente, rasgar, vem depois por debaixo fazendo vários concertozinhos com fita. Pode ser a fita adesiva do próprio foil, que é uma fita prateada, metalizada. Muito importante. Pode ser manta asfáltica. Eu gosto muito de manta asfáltica, tá? Porque manta asfáltica já tem propriedade de resistência à água, a gente já usa em telhado já é normal. Então a manta asfáltica também você pode fazer essa revisão por baixo do telhado. Eu só tá cortando aqui, então essa aqui é a parte do telhado, espero que vocês tenham gostado esse é o nosso telhado por debaixo, olha só que legal ficou, e é isso aí, espero que tenham gostado comentários, curtidas, deixa aqui embaixo, Helena, Dama do Gesso, Mundo do Steel Frame, vamos acompanhar essa casa linda e maravilhosa que eu tô fazendo aqui em Pati, tá? Não mudei mão de obra, eu continuo com o mesmo pessoal e a gente continua na mesma meta de fazer a nossa casa em 15 dias será que a gente consegue? A gente tá correndo atrás do cronograma, tá todo mundo trabalhando a beça aqui se esforçando Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.